9.719 pessoas, segundo o censo BGA 2010. Estima-se que mil pessoas circulam pela Vila Matias em dias úteis. É, segundo o censo da série de 2014, Santos tem cerca de 80 pessoa, 800 pessoas em situação de rua. É muito provável que eu tenha muito mais de 800, né, porque esse censo já está né, totalizado e também nunca se consegue. Esse é um censo bem difícil de se mapear, né, de se constatar os. O número exato de pessoas, e os bairros da Vila Nova e Vila Matias correspondem aos territórios de maior percentual de pessoas em estação de rua. É, a Vila Nova com 16% e a Vila Matias com 13%, o que equivale a aproximadamente 240 pessoas, é praticamente um terço das pessoas em estação de rua estão nesses dois bairros. visibilidade social, aqui como contou a Gonçalves Filho, é a invisibilidade pública é a expressão que resume diversas manifestações de um sofrimento político, a humilhação social, um sofrimento longamente aturado e dominado por gente da classe pobre, das classes pobres. Então, é um processo histórico, sócio-histórico, né? é um golpe que se dá e que se sente cotidianamente né? se refazendo e se golpeando cada dia que passa né, um golpe que não se tem recursos para superar essa invisibilidade, a não ser pela transformação dos regimes de visibilidade. Então a gente acredita que a arte né, pode sensibilizar, né, além de conscientizar, né, a arte pode sensibilizar para que se possa escutar, ter uma, uma, um vínculo afetivo, transformar um pouco desse, desse fenômeno que é, que é muito violento, né? que exclui as pessoas e que promove muita, muita crueldade, muita desigualdade, que é vivenciada pelas pessoas em situação de rua. Então, a visibilidade pública é uma construção psíquica e social. Então, vale pontuar que ela é transversal às instituições, tanto públicas quanto privadas, né? e é sim uma questão de saúde mental. Né? Porque ela acaba tirando, a, pessoa, tirando a, a humanidade da pessoa, né? Ela desconsidera a pessoa como um, um, um ser humano que tem desejos, que tem vontades, que tem trajetória, que tem uma história, que tem muita coisa, né? Tem uma singularidade que é apagada e às vezes não é nem vista, né? Como o próprio termo sugere, como invisível, né? Então, segundo a, a Política Nacional de População em Estação de Rua, decreto de 2009 é um grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular que utiliza os logradores públicos e as áreas degradadas como espaços de moradia e de sustento de forma temporária ou permanente bem como as unidades de acolhimento para permanente temporário ou como moradia provisória então é interessante colocar que que a política põe o grupo populacional, pessoas de situação de rua, como um grupo heterogêneo, mas, muitas vezes, no nosso cotidiano, a gente homogeneia, é, vê ele de uma forma homogênea. né? Isso pelos estigmas, né? pela pela toda a construção identitária social que se construiu em cima dessas pessoas, né? tendo alguns estereótipos que são predominantes e acabam se sobrepondo à singularidade da pessoa e à sua heterogeneidade. Então, vale também colocar que são tantas pessoas em estação de rua como as pessoas que estão acolhidas em abrigos, em abrigos, pessoas que não têm teto é, permanente. Né? Então, o problema da pesquisa é a convivência artística e cultural pode contribuir para a interrupção de violências cotidianamente vivenciadas pela população em estação de rua? como o dispositivo artístico pode articular o trabalho em grupo de forma ética, estética e política, potencializando as redes afetivas e comunicativas de interação social no território. Então, Essa pesquisa ela, toma como base a experiência das, das oficinas de poesia urbana, que era é um grupo de poesia de 2016, mas também as oficinas de teatro, pessoas em estação de rua e estudantes da Unifesp. Esse foi um projeto de 2015, que eu fui proponente e coordenador. É, a gente foi contemplado no edital Pro Cultura 2015 da Unifesp, por meio do projeto Arte, Cultura e Sociedade. Então a gente conseguiu uma verba que viabilizou a sustentação do grupo durante um semestre e, do... e conseguiu uma, uma diretora teatral, que é a Maria Alternatori, que ela trabalha desde 2001 com pessoas de estação de rua, fazendo oficinas de teatro na rua com as pessoas e do Jaime Santos também, que foi um grande parceiro, também facilitador das oficinas. E nesse, nessa experiência a gente vivenciou 14 encontros semanais dentro da Unifesp, entre, é, envolvendo estudantes e pessoas em estação de rua, que teve como resultado a apresentação performática na tal rua, que foi apresentada no evento, na aula aberta, saúde mental, arte e território. Então, esse, esse é o começo da nossa história em 2015. E como desfecho, a gente não conseguiu manter o grupo por conta da falta de verba. Né? Até um problema que, que a nossa pesquisa pontua, né? que é, as ações culturais e ações políticas públicas voltadas para a população em estação de rua, muitas vezes são temporárias. Elas não conseguem se sustentar por muito tempo. Né? A própria Maria Ternatório não conseguiu sustentar as oficinas por conta da Secretaria de Cultura não bancar por tempo né então tem muitas interrupções e o trabalho fica de certa forma comprometido quando não se tem um apoio institucional político de fato pra, para com essas questões desse público né então a gente depois é, idealizou o grupo das oficinas de poesia urbana é, na qual eu era o facilitador o colaborador também coordenei e a gente não tinha recursos né então, a gente não tinha a verba do edital, então a gente ia na feira fazer a xeipa para fazer um lanche comunitário, porque considera que isso é muito importante nas oficinas, né, de ter um espaço de convivência e de troca, né, de poder comer junto, estar né, tá junto, fazer atividade junto. E o objetivo desse, desse, desse projeto, além de dar continuidade àquele, da continuidade do teatro, é viabilizar a, a partir do sensível, que é um termo de um filósofo, Jacques Rancière, e a política ativa da arte, né? instigando a multiplicidade de manifestações por meio de mais, por, modos mais porosos de convivência no espaço público. Então, a ideia era a gente conseguir fazer com que os discursos das pessoas em situação de rua pudessem ser visibilizados né? por meio de larmes, por meio de saraus, slams no espaço público, isso inclui a universidade, é, para que não, não com o intuito de dar a voz, mas que a gente pudesse construir juntos um canal, um grupo, que tivesse a conquista da voz, né? que a gente conseguisse conquistar o um espaço pela via do sensível, pela via da convivência e dos afetos. Então, a linguagem poética figurou como um mote expressivo recurso psicossocial de vinculação e ressignificação existencial do território. É muito interessante porque a poesia foi um pretexto, né? A gente convidava, ia no, no Capsadê, no, no Abrigo, no Centro Pop, e a gente falava: vamos participar do grupo de poesia, na rua mesmo. A gente chegava junto, sentava, conversava: Ei, como é que tá? Vai ter isso na universidade, está fim de participar, ser bem-vindo, a gente vai receber, a gente controla na frente, vai ter né, várias pessoas, né? E para o encontro, né? a gente queria encontrar com as pessoas e, e de certa forma garantir que a universidade pública fosse de fato pública que ela tivesse o acesso dessas pessoas garantido na prática né? então potencializou-se as relações interpessoais e as redes existenciais que a gente conseguiu fazer a rede no, no, no Capes AD, no Abrigo com os estagiários também muitos que quiseram participar do, do grupo e foi um movimento de contraposição ao processo de exclusão, de identificação e de invisibilidade pública. Então a gente se posicionou contra todos esses, é, esses violentos processos que atuam né, e que se operam na, na vivência das pessoas da estação de Então mais uma coisinha para nós. O nosso corpo se opõe à opressão e segregação. Eles querem nos colocar dentro do camburão. Calar minha boca, então, reprimir a minha voz, através de dor e torturas. Eles querem atar minhas mãos e meus pés, me impedindo de voar. Nas algemas do sistema, que do meu corpo querem lucrar. Mas o sistema capitalista não pode ganhar, pois a vida é muito maior que as amarras do Senhor. Juntos resistiremos com apoio e com amor. Então é uma poesia... 4 de novembro, um contexto que a universidade estava ocupada, talvez tenha até algumas influências do, do, do processo de ocupação nessa poesia, e ela é uma coisa coletiva. A metodologia que a gente faz é... A gente partilha algumas palavras que são... Primeiro a gente fez uma grande lousa, assim, o que precisamos para viver e ser feliz, né? Aí as pessoas foram dizendo várias coisas, elementos, né? É, e aí, a gente foi recortando algumas palavras, distribuindo entre os participantes, e eles tinham que formular um verso, uma frase com uma dessas palavras, que era um jogo poético, né? e então construir uma poesia coletiva que tivesse a participação de todos. Né? E foi muito significativo, assim, como isso fortalece o, o vínculo do grupo. né? Todos se sentiam reconhecidos nessa poesia, que ela é de todos, é do grupo. Então, tem mais uma aqui. Respeitar as diferenças é viver no limite do corpo, é sentir nos abraços, sentir o conforto, é vibrar com a sede de saber, buscando dignidade, através da ruptura, parando, pensando e aprendendo, observando o tempo. Essa já é de outra data, 14 de outubro de 2016.